Russo contrata o Claudinho na tarde deste sábado uma contratação que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Vamos falando aqui também sobre a equipe do Santos. O Marinho não vai para o jogo contra o Corinthians que acontece amanhã. Vamos começando o vídeo falando do clube russo, né? Esse clube é o Zenit. E que história é essa, Denis? Que contratou o Claudinho cerca de 92 milhões de reais. E, olha, eu vou falar aqui, ó, 15 milhões de euros. Então, essa é uma grana que os, os, o clube russo, gente, contratou o Claudinho. Então, o, o Claudinho foi campeão né, das Olimpíadas de Tóquio hoje. Né, foi campeão aí com a seleção brasileira. Então, vamos falando aqui sobre o Santos. Que história é essa que o Marinho não pode ir para o jogo contra o Corinthians? Pois é, não pode ele sentiu uma dor na coxa E ele não vai para o jogo contra o Corinthians Porque o Corinthians pega o Santos amanhã às 3 horas da tarde Aí né, na Vila Belmiro E agora o Marinho não vai para o jogo Porque ele, ele, não, ele já, tinha, já tinha não ido para o jogo contra a Chapecoense e a Joazeirense Porque o Santos perdeu para a Joazeirense O Santos já está nas quartas de final